Olá, minhas amigas! Hoje o meu filho preparou um treino ótimo! Salve, salve, minhas guerreiras! Minha mãe hoje vai fazer um treininho diferente que eu ainda não tinha postado aqui no canal. É um treino onde ela vai trabalhar a parte inferior da, do abdômen e também vai trabalhar as suas pernas. Então vamos lá, como de costume, ela vai fazer a contagem, você que conta, e fazendo aquela contagem inicial, 3, 2, 1, vamos começar, vai, tira a cadeira, isso, volta, o movimento que vocês vão fazer, minhas guerreiras, é tirar a perna do contato com a cadeira, abrir, tocar o calcanhar no chão e voltar, quem quiser pode esticar a perna, ou descer, fazendo assim, estica a perna, mãe, isso, flexiona, isso, estica a perna, isso. Ficou Seis. difícil assim? Ficou bastante. Puxou mais. Então, vamos lá. Seis. Se não aguentar, faz com ela dobrada. Sete. Isso. Oito. Vamos embora. Nove. Isso aí. Dez. Onze. Isso. Continua. 12. Doze isso 13 bora 14 isso 15 16 bora continua vai fazendo 17, até não aguentar conta mais um chega bem isso 18 isso 19 isso 20 21, 22, isso. A panturrilha tá ardendo. Vamos embora. 23, 24, isso aí, 21, continua. 25, até não aguentar mais. 26, parou. isso, parou, descansa, descansa. Tá sentindo o que agora? A panturrilha arder. E o abdômen, a parte de baixo do abdômen. Isso, aqui, isso, é isso que e tem tá que, tá que sentir. Enrijecido. Também tá não precisa vender. Me... É. <risos> é. é. Também não é assim. É. Mas outro assim. Aí. aí forçou Agora vai fazer aquele. Põe a mão atrás. E Isso, toca no joelho. Vai! Isso! Um, <risos> vambora! Dois! Isso! Levanta mais as costas Três Isso Quatro Vai embora, faz até não aguentar mais Cinco Isso Seis Isso Sete Vambora Oito Isso Nove Continua Dez Onze Continua Doze isso treze, isso quatorze, quinze, isso dezesseis, embora, dezessete, dezoito, levanta mais essas costas, dezenove, vinte, embora, vinte, vinte e dois. 23. Isso. 24. Bora. 25. Isso. 26. Isso. 27. Bora. Aí. 28. Vambora. Continua. 29. Vambora 30. 30. Isso. 31. Isso. 32. Sem sofrimento. 33. Sem dor. Isso ai. aí descansa. Não gira, não. O que Tá se jogando pra lá, pra cá? Eu, hein? Que só, coisa é essa? Não foi só... Ah, só um lápis. sabe só que ardeu. Yeah. Isso aí. Vambora, que ainda okay. falta um tempinho ainda. Vai voltar aquele das pernas, tá? Abrir e fechar a perna. Então, tirou a perna daí de cima, abriu, ah, isso. Deixa eu descansar né? tá? Isso, descansa, relaxa. Isso, vamos lá. E as meninas têm falado muito, muito que estão acompanhando o seu treino, que estão gostando do seu treino, que você é muito forte, que você aguenta um treinamento pesado, que muitas não chegam a ter ainda a metade da sua idade e não aguentam te acompanhar. Mas vamos aguentar, não vamos? É isso aí. Nada é da noite para o dia, não é verdade? vai fazendo. Daqui a pouco tá fazendo até mais do que eu. Com certeza. Com certeza. E o canal, a gente tem que ver esse canal. Nós temos que fazer esse canal. As pessoas estão pedindo. Querem um canal. Eu sei que você não quer ter esse não, compromisso, não compromisso. Mas aí você posta um vídeo de vez em quando lá no seu canal. Tá aí bom. vai ser um canal direcionado para as tuas seguidoras. As guerreiras que te eu seguem. Que você não deixa de ser um exemplo para muita gente Não é porque é minha mãe Que eu, eu vou, ah, minha mãe é isso Minha mãe é aquilo, não, mas eu Só entrei no Acho treinamento Porque foi você que me colocou Não foi? Então pronto Então se eu hoje sei o que sei Agradeço aos seus conhecimentos Agora parando de rasgação de seda Vamos fazer o treinamento Dá um tapa no cabelo Porque o cabelo agora deu mar Vambora Vai lá, vambora então, Você estava fazendo savana? <risos> <risos> ah, pô, estava olhando essa roupa aí. Essa combinação é o quê? É, é uma zebra? É um tigre? É o que isso daí? acho que é uma onça. Uma mano? onça? Ah, eu não sei não, mas vamos lá. Vamos lá. Vai, abriu, conta. Um. Conta. Dois. Mais alto. 3 Vambora. 4 Isso. Conta pra mim. 5 Conta você. vocês. <risos> 6. Ai, não, né? Vambora, vambora. não, vambora. Conta alto. 7. Isso, eu faço o meu treino contando. 8. Vambora. 9. Isso. 10. Peraí, peraí, peraí. Vambora, vambora. Ajeita com o pé, isso. 10, isso acontece meninas Vamos embora, 10, bora 11, não bate o calcanhar no chão não Isso, não bate Onze. calcanhar no chão Vai Isso deze. Isso 14 Ai! Isso Vamos É, dói, é assim que é bom Vamos embora 16 Isso aí minha guerreira 17. Assim é que eu gosto. 18. Sem dor, sem ganho. 19. Vambora, não. 19, 20. Vambora, 21. Vambora. Deixa a cadeira, ela não vai fugir, não. Vambora. 21. Vambora. Vambora. 22. Vambora. 23. 24. Bora, soldado? Vamos. Vambora. 5, 5, vai 26, 27, isso vamos embora isso vinte e nove, isso vinte e nove trinta. Só essa, 35, 35 40, 35, vamos lá, 35, 35, 35, vai, 35, 36, vamos lá, 37, terroso, vamos lá, 38, só o 38, só o 38, vai, só o 38, não faz isso não, vai fazer isso com o filho, 38, vai, só o 38, É isso aí, 40. Uh, foi difícil, mas valeu a pena gostei de ver. Aí, tirou onda essa. Essa onça? Essa menina estava fazendo. Essa onça. <risos> essa, essa onça de cor meio amarelada. É isso aí. Gostou do treinamento? Adorei. Sentiu bastante? Sentir, nova. <risos> Também não precisa tanto. Manda um beijo pras meninas. Mas ah, vou mandar sentadinha, né? Ah, vai mandar sentadinha? Caramba, agora eu vi que você tem que parecer agora com um pavão. Eu falei, caramba, minha mãe tá com um pavão na cabeça. <risos> <risos> Manda um beijo pra todo Vamos, mundo. Amigas, adorei. Beijos. Adorei. Esse, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim você ajuda o canal. Um beijo no coração de todas vocês.